Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Gaja, Day, Com a reunion de Friends cada vez mais próximos E com a animação de tantos fãs Recentemente, a Risqué lançou a coleção Risqué Friends Inspirada na sitcom de tanto sucesso Lançada em 1994 No vídeo de hoje, eu resenho com vocês todos esses esmaltes A gente vai falar sobre a performance deles Se eles cobrem, quantas camadas, quais são as cores Faço os um swatches com vocês E também faço uma nail art usando a coleção Risqué Friends, né? Então, se você já tá animado pra esse formato novo aqui no canal, né gente? Primeira vez que faço resenha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 Então, gente, antes de começar o vídeo, né, a fazer a nail art e tá, tal, eu já vou mostrar pra vocês os esmaltes em close-up, tá? Primeiramente, temos o esmalte How You Doing, que é esse tom de teal, né, meio que um turquesa, um azul esverdeado. Temos o Oh My God, que é um vermelho bem vivo e bem tradicional mesmo, né? Temos o apartamento 20, que é esse lilazinho que eu achei lindo e ele pode combinar muito bem com o How You Doing, né, que é o verdinho água. Esse amarelo mostarda aqui é o Taxi da Phoebe, que é um amarelo, que dependendo da nail art pode ficar bem bonito né? não é a minha cor favorita pra usar solo nas unhas, e temos um marrom bem tradicional e bem fechado chamado café no central pork, que lembra muito um café né gente, como o próprio nome já diz o único esmalte dessa coleção que eu não consegui encontrar foi um laranjinha, que o nome é sofá alguma coisa, acho que faz uma referência àquele sofá que fica no central pork mas basicamente essas aqui são as cinco cores dessa coleção, que eu vou testar nas minhas mãos com vocês, vou remover a minha esmaltação atual né, que são essas unhas baby boomers aqui, antes de eu começar Estava fazendo os swatches pra vocês Então já vou cuidar de remover isso aqui Bom, gente, voltei Assim como vocês podem ver Eu já removi a minha esmaltação anterior E as minhas unhas também estão com um leve brilho Porque eu apliquei uma base Na verdade, eu apliquei duas camadinhas, né? Da base incolor da Impala, né? Que ela não tem nada demais Não é aquela amarelinha Que eu sempre uso a fortalecedora Como eu tô testando esse formato novo de resenha Eu vou tentar aplicar base simples Sempre que eu for resenhar os esmaltes, tá certo? Fiz duas camadinhas E bom, em uma mão eu vou fazer uma nail art, né? Mas antes disso eu vou fazer os swatches de todas as cores, olha vou começar com o café no Central Pork que é esse marrom uma camadinha, olha só eu ainda consigo ver um fundinho da minha unha Ele não é 100% opaco Mas definitivamente ele tem uma cobertura bem boa Pra uma única camada Vamos pra cor How You Doing Que confesso que é uma das minhas cores favoritas dessa coleção Eu amo que os pincéis da Risqué Pegam bastante esmalte Tem gente que gosta, tem gente que não, né? Eu acho que é uma questão de você se acostumar Pra esse esmalte eu tenho a mesma opinião Do Café do Central Park Que foi a cor anterior Eu definitivamente consigo ver a minha unha natural No fundo ainda em alguns pontinhos mas para uma única camada, a cobertura tá ok. No dedo médio, eu tô a fim de aplicar o vermelho, o Oh My God. Não ficou 100% opaco em uma única camada, mas definitivamente esse aqui é o esmalte mais homogêneo ele não deixou nenhum rastro de inconsistência na cobertura ele cobriu do mesmo jeito em toda a extensão da unha e a cor é muito, muito, muito bonita sinceramente, até o momento esse aqui foi o mais fácil de aplicar e o que eu acho que ficou mais bonito em uma única camada vou agora para o apartamento 20, que também junto do How You Doing é uma das minhas cores favoritas da colação De todas, eu acho que foi a que deixou mais rastros da unha natural no fundo. Essa aqui foi a que menos cobriu, na minha opinião. O último esmalte que eu tenho aqui disponível para fazer o swatch é o táxi da Phoebe. E eu vou aplicar ele no meu polegar. E eu acho que o táxi da Fib tá páreo a páreo com o apartamento 20, gente. Também ficou com vários rastros na primeira camada. Eu dificilmente condeno um esmalte logo na primeira camada, tá, gente? Porque a maioria dos esmaltes realmente leva duas camadas pra ficar bem opaco e bem bonito. Então eu vou deixar essa primeira camadinha aqui de esmalte secando antes da gente fazer a segunda camada e conferir se realmente já cobrem. Muito bem, primeira camada sentada. Vamos fazer a segunda camada de cada um desses esmaltes, tá certo? Na mesma ordem. Central Park. how you doing? Oh my god! Nossa, mas essa unha vermelha, eu não pintei só a unha, não. Eu pintei, foi o dedo junto. O que, que foi isso, né? Apartamento 20. E o táxi da Fibi. Bom, até agora eu tô bem satisfeito com a segunda camada desses três esmaltes aqui o vermelho, o turquesa e o marrom O lilás, na verdade, eu não tô muito incomodado com ele ele tá bem bonito, eu consigo ver só alguns rastros da minha unha ainda mas o amarelo, infelizmente, eu consigo ver claramente onde é que tá o leito da minha unha e eu consigo ver praticamente tudo eu acho que esse amarelo talvez ainda precisasse de uma terceira camada se fosse pra ficar perfeito em questão de opacidade porque em questão de aplicação e de homogeneidade, tá bem bom e isso é algo que se repetiu, na verdade, em todos os esmaltes os únicos que eu tive um probleminha, né, mesmo, foram o apartamento 20 e o táxi da Phoebe assim como eu já falei e repeti nesse vídeo meu favorito e o mais fácil de aplicar até o momento foi o vermelho, com certeza o Oh My God, que eu apliquei no dedo médio ele ficou com um efeito muito homogêneo e muito bonito eu vou limpar os cantinhos das minhas unhas e possivelmente eu vou aplicar uma top coat, tá, e quando voltar essa mão já vai estar finalizada bom gente, tô de volta, apliquei um top coat nas minhas unhas e elas já estão finalizadas, né? Essa aqui é a mão dos swatches. No geral, eu tô bem satisfeito. Assim como eu falei pra vocês, eu achei que todas as cores fizeram um bom trabalho. A única que mesmo com a segunda camada não ficou 100% na minha opinião foi o esmalte amarelo. Na minha outra mão, eu fiz uma esmaltação nude. Assim como vocês podem ver, os cantinhos obviamente não estão limpos, né? Porque eu ia fazer a nail art ainda, então nem me deu o trabalho. Pra quem quiser saber, esse aqui é um lançamento recente também da Risqué, mas é de outra coleção. Esse aqui se chama Se Joga no Bege. Na verdade, ele é um pouquinho mais escuro do que eu devia ter pintado minhas unhas, né? Mas eu acho que vai funcionar, tá? A minha ideia de nail art de hoje é fazer uma coisa mais abstrata, meio espaço negativo mas tudo a mão livre, usando um pincel fininho, tá? Tô usando o do kit de unhas profissionais da macrilan esse aqui é o 02, e eu basicamente vou concentrar várias cores diferentes nas minhas unhas, fazendo listras e pinceladas por todas as unhas fazendo várias curvas, e vendo o que que vai dar, gente. Eu vou seguir bem a minha intuição hoje, não vou fazer nada muito planejado exceto pelo fundo das unhas Unhas, né? Vou começar com um tom de marrom, café no Central Pork, que eu acho que ele vai ser excelente para fazer a acentuação dos designs. E eu não vou repetir os mesmos designs em todas as unhas, tá, gente? Assim como eu falei para vocês, é uma coisa bem seguindo a intuição mesmo. Eu vou fazendo coisas aleatórias. E eu vou seguindo aquela máxima, né, gente, que eu já ensinei para vocês anteriormente aqui no canal, de ir limpando um pincelzinho um pouco de acetona. Eu tô usando acetona mesmo, né? Não é removedor. Já expliquei para vocês que removedor eu uso apenas nas unhas, mas para limpar pincel, eu Limpar, tudo enquanto mesmo, com esmalte, eu uso acetona comum. Bom, vou passar pro vermelho, né? Que eu acho que é outra cor tão chique quanto o marrom. Vai limpando o pincel, gente. Quando eu repito muito uma coisa num vídeo é porque é muito importante. Meu Deus, eu tô todo descabelado. Mas é porque eu não quero passar a mão com esmalte no cabelo. Ai, auge. Vou vir aqui no turquesa, tá? Tá? que é onde a questão dos esmaltes que deixam rastros, começam a virar um problema, porque eu queria linhas bem nítidas, que vão ser muito mais difíceis de construir com os esmaltes que fazem isso. Gente, tá bem diferente, né? Mas eu, sinceramente, tô gostando. Eu tava um pouco preocupado com o tom de nude que eu escolhi, né, pra fazer o fundo da New art, mas eu acho que eu vou conseguir fazer funcionar. Vou pegar aqui o apartamento 20, né, que é o tom de lilazinho e seguir aplicando onde eu achar necessário. Vou usar aqui o táxi da Phoebe, que na verdade, é o mesmo out menos favorito, mas ele é o único que tá faltando pra fazer a um new art, né? Essa unha aqui ficou uma coisa bem ketchup, mostarda e molho barbecue, né? Quem foi que amou? Bom, gente, até o momento as minhas unhas estão assim, né? Lembrando que eu fiz tudo sem planejamento, tudo à mão livre, só seguindo a minha intuição mesmo, colocando as cores onde eu queria. Eu acho que ficou um visual interessante. Obviamente, ainda não tá polido, né? Eu não limpei os cantinhos e nem nada. Eu preciso fazer isso, preciso aplicar top coat. Então eu retorno pra vocês com as unhas finalizadas, né? E bom, gente, tô de de volta, já limpei os cantinhos das minhas unhas, e na verdade, gente, eu menti pra vocês. É assim que as unhas ficaram no final das contas, vocês podem prestar atenção que eu decidi adicionar todas as cores em todas as unhas, né? Eu mudei de ideia porque eu tinha gostado de todas as unhas, mas aquelas que estavam parecendo um almoçado, um ketchup e um molho barbecue, não rolou pra mim não, gente. Aí adicionei as outras cores nelas também, e pra não ficar discrepante, né, duas unhas com cinco cores e as outras apenas com três, decidi colocar as cinco em todas, e sinceramente tô muito feliz com o resultado dessa new War, Vou deixar vocês admirando um pouquinho do resultado final dela. <risos> gente! Assim como vocês puderam observar, esse aqui foi o resultado final, né? Eu vou dar algumas considerações a respeito dos esmaltes. Em performance, os meus favoritos foram o Café do Central Pork, que foi o marronzinho. Eu achei ele muito homogêneo, achei que ele cobre bastante para uma única camada, mas ainda assim ele necessita de uma segunda. Gostei demais do Oh My God também. Em performance, ele foi o meu favorito entre todos. Ele foi o mais homogêneo, ele não deixou rastros na hora da aplicação. Ele definitivamente não cobre em uma camada a ponto de deixar opaca, né? ficar zero translúcida, mas ficam com a cor homogênea já na primeira camada, e fica bem bonito, sinceramente, se você quisesse usar só uma única camada, eu acho que você conseguiria e ainda assim sairia com a unha bonita quanto às minhas cores favoritas infelizmente os dois não tiveram a melhor performance também, mas ainda assim ficaram bonitos, né, depois de finalizados que são o apartamento 20 e how you doing essas duas cores são meio pastéisinhas e tal, e são muito bonitas eu sinceramente me vejo usando esses dois esmaltes com muita frequência, juntamente do oh my god, que eu amei esse vermelho aqui, sinceramente, tô obcecado. O esmalte apartamento 20, né, que é o leilazinho, ele dá um pouquinho de trabalho mais do que os outros que eu mencionei anteriormente, mas ainda assim fica um efeito bonito. Olha só, aqui vocês conseguem conferir o resultado de duas camadas em cada um desses esmaltes e eu tô bem satisfeito com todos esses quatro. O único esmalte dessa lista que eu não amei 100%, mas eu vou explicar todos os meus motivos é o táxi da Fib. Primeiramente, começando pela cor, que no caso é uma opinião apenas pessoal, né, e isso só vai importar pra mim mesmo, eu não acho esse tom de amarelo muito bonito eu tenho outros aqui na minha coleção de Dailos e de algumas outras marcas que eu literalmente comprei uma vez e nunca mais usei, mas o meu problema com esse esmalte é a taxa de cobertura dele, aqui vocês estão vendo duas camadas e tá bem bonito na câmera, mas eu olhando diretamente para os meus dedos, eu consigo perceber que essa seção da unha tem uma taxa de cobertura e a parte livre da lâmina tem uma diferença, coisa que eu não percebo nas outras cores, né, olhando aqui, isso é uma característica comum em certos esmaltes que nem sempre atingem um nível tão alto de cobertura eu consigo perceber um pouco disso no vermelho, que eu tanto amei mas no amarelo me incomoda mais, porque é mais escura a diferença não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer mas basicamente é que eu consigo perceber uma discrepância na cobertura dito isso, eu acho que as cores escolhidas foram interessantes eu mostrei no vídeo de hoje todas as cores, exceto o laranja que foi o único que eu não encontrei mas desses aqui que eu testei, eu recomendaria esses dois aqui pela beleza mesmo e esses dois aqui pela questão da performance, gente você gosta de vermelho e de marrom, definitivamente, você vai gostar desses aqui. Na hora de fazer a nail art, não fugi muito disso. Os esmaltes que eu já tinha gostado anteriormente, performaram bem. E os esmaltes que eu não tinha gostado, performaram mal, né? Pra fazer essa nail art, os maiores problemas que eu senti foram com o táxi da FIB Que ele é muito translúcido, ele não pigmentou de forma uniforme. E também o How You Doing, que apesar de ser uma cor que eu achei extremamente bonita. Assim como na primeira camada dessa unha, deixou rastros. E nessa aqui, na nail art, né, que eu fiz só uma camadinha de cada cor também. Deixou rastros, então é algo a se levar em consideração no entanto, acho que ficaria muito bonito um degradê de nude pra essa cor aqui gente, feito na esponjinha e tal quem sabe eu traga depois pra vocês aqui no canal então é isso gente, essas foram as minhas considerações a respeito da coleção risque Friends né, se você gostou desse vídeo já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo eu gostaria muito de pedir o comentário de vocês gente, o feedback de vocês, esse episódio aqui né, essa resinha de esmalte é a primeira que eu faço aqui no canal eu tô pensando em trazer outras coleções e outras marcas no futuro pra resenhar a coleção aqui com vocês fazendo swatches em uma mão e uma nail art em outra comentem aí embaixo o que vocês acham desse formato se eu devo seguir no mesmo caminho se eu devo mudar alguma coisa, adicionar ou cortar alguma coisa desse formato de vídeo definitivamente deixa aí embaixo que eu tô muito curioso em ler a resposta de vocês, tá certo? Eu agradeço o feedback se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir em arroba no instagram, twitter e tiktok nessas plataformas eu posto vários conteúdos de maquiagem um e beleza, Posso meus dia a dia nos stories tô sempre conversando com vocês, tanto por DM quanto pelos comentários então se você quiser ficar mais pertinho de mim, e conferir todas as minhas dicas corre pra me seguir, principalmente no Instagram e no TikTok, que lá tem sempre dicas novas não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos e amigas, com a sua família com outras pessoas que você acha que estão interessadas nesses esmaltes ou em nail art no geral quando vocês compartilham os vídeos aqui do canal, vocês me ajudam muito e eu fico muito grata em saber que vocês fazem isso com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!